Senhor, venha até mim, porque eu tô precisando muito de Ti, Senhor. Tô precisando muito de Sua ajuda. Pode vir, porque eu mereço Tua presença agora, nesse momento, no meu coração. Senão eu acabo fazendo uma besteira. Eu sei que eu sou um pecador. Mas eu preciso de Sua misericórdia. Venha até mim, Senhor. Venha até mim. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem atuar sobre mim, Senhor. Eu sou um pecador e nada mais. Para mim, o Senhor é Salvador. E o Senhor vai me salvar. Da morte. Você foi até a mansão dos mortos por mim e ressuscitou por mim. Você carregou uma cruz pra mim. Venha Senhor, por favor, venha. Mano, pare de orar. Ele não vai vir. Até você. Olha quantas coisas você já cometeu. Olha quantos pecados você já cometeu. Pare de orar que não vai dar certo. Você só ora para trazer sua felicidade. Mas aqui, olha, olha o que eu vou dizer para você. A felicidade a gente se encontra com bens materiais. Não com espiritualidade. A felicidade só tem conta como dinheiro. Muitas coisas que você tem. Você tem televisão. Você tem videogame, computador. Você tem PSP. Você tem jogos. Você tem tudo. Você tem comida, água. E tudo. Você não precisa dele pra ser feliz. Quem disse que você vai ser feliz com ele? Olha, não importa o que você me disse. Não importa Porque, olha o que você me disse Os bens materiais trazem a felicidade? Claro que trazem Trazem tudo, dinheiro Faz o mundo girar, eu sei Mas só que Mesmo eu tendo tudo Eu nunca sou feliz Sabe por quê? Porque eu sou feliz Mas é com Deus no meu coração Não você Não com você Você só quer destruir minha vida você só quer me, me ver pra baixo. Você quer me destruir. Com Deus no meu coração eu consigo fazer tudo. Tudo. Tudo mesmo. E outra coisa. Eu posso ter tudo que eu quero. Mas eu tenho uma coisa que ninguém me tira. Sabe o que é? A minha fé. A minha fé ninguém me tira. Ela é uma coisa que... Ela é uma coisa que tá guardada dentro do meu coração. Você sabe disso. E você sempre quer me tentar. E fazer pecar. E outra coisa. Nunca mais quero ver você na minha frente. Porque você só quer o mal das pessoas. Então... Sabe como é que eu vou te retirar? Rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, eu vou rezar esse exorcismo para você. Nunca mais vim até a minha vida para tentar me fazer pensar coisas diferentes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus venha até minha cabeça. Que Deus venha até no meu coração. Obrigado. Muito obrigado por existir, meu Deus. Não. Não. Não.